Oi gente tudo bem eu sou Josiane Amorim e hoje nós vamos falar sobre não ter dinheiro para empreender é o teu caso você tem uma ideia de negócio maravilhosa que acredita muito que sabe que vai mudar o meio em que você vive você sabe que esse negócio pode transformar pessoas pode melhorar a vida de pessoas pode curar a dor de alguém mas não tem dinheiro não sabe nem por onde começar anda até desanimada né porque bate na parte financeira e você tá de mãos atadas Hã? não precisa se preocupar com isso mais porque hoje nós vamos falar exatamente sobre isso sobre o sonho de empreender porém sem dinheiro ou com pouco dinheiro para fazer tudo isso acontecer. Vem comigo porque hoje uma parte dos teus problemas nós vamos tentar resolver aqui nessa conversa e eu tenho certeza que depois dela, muita coisa vai se abrir aí dentro de você e você vai conseguir pensar melhor, alinhar melhor as suas ações em busca de resolver esse problema que assola não somente você mas grande parte dos empreendedores e pessoas que decidiram empreender. Se essa era a sua desculpa, eu tenho uma boa notícia para você. É possível dar um jeito nisso, sim, existem formas de você empreender, tirar o teu sonho do papel mesmo sem recursos financeiros. Eu vou te dar oito dicas de coisas que você pode fazer para empreender com pouco dinheiro ou sem dinheiro nenhum. Primeiro, eu preciso que você saiba que começar um negócio sem dinheiro não é impossível. É mais difícil, mas esse desafio ele vai te preparar para aprender a lidar com qualquer adversidade do mercado. Além disso, todo mundo que começa com pouco recurso aprende a valorizar a sua própria jornada e, consequentemente, tende a ser bem mais econômico nos seus processos, buscando fazer sempre mais com menos. É uma baita sacada isso, hein? Anote! Aprender a fazer mais com menos. Por esse motivo, o modelo Lean se popularizou no mercado, principalmente entre as startups, que geralmente começam as suas atividades com equipes reduzidas. A metodologia Lean e as dicas que eu vou falar aqui vai nesse processo todo de empreender com pouco dinheiro ou quase nada de dinheiro. Mas antes, para você não ficar aí boiando, você sabe o que é o modelo Lean? Bom gente, essa metodologia, ela foi desenvolvida primeiro pela Toyota, sim, aquela grande, gigante fabricante de automóveis e depois foi replicada em praticamente todos os tipos de negócios. O método Lean nada mais é que a expressão just in time, ou seja, na hora certa, que consiste em trabalhar somente com o necessário para aquele momento. Isso fez com que gigantes como a Toyota não tivessem mais estoques gigantes com peças e automóveis parados no pátio esperando a comercialização. E todo mundo sabe, né? Estoque parado é dinheiro, só que é dinheiro parado também. Então, muitos empresários começaram a ver isso e diminuíram cada vez mais os seus estoques, trabalhando somente com o estoque reduzido mas lá no final dessa nossa conversa você vai entender melhor sobre a expressão just in time e o modelo Lean aguenta aí tá vamos começar com a primeira dica importante para resolver o seu problema de empreender sem dinheiro você precisa saber vender a sua ideia. Saber captar recursos é uma estratégia que muitos empreendedores utilizam, viu? E também existem alguns fundos de investimentos que são destinados justamente para isso, aplicar dinheiro em novos negócios com alto potencial de crescimento. Mas não é tão fácil assim não, viu? Precisa fazer com que esses investidores acreditem no seu negócio eles precisam ver valor no seu negócio precisamos entender gente que investidor não é caridade ele visa lucro no seu negócio e para isso não basta a sua ideia ser joia ela precisa ser muito relevante para o mercado e é muito importante também que você, que você empreendedor saiba vender essa ideia então gente só recapitulando a dica 1, um, encontrar investidores e saber vender a sua ideia. Já para a dica 2, nós vamos falar sobre alternativas econômicas, ou seja, formas de empreender sem criar nada, mas calma que eu vou explicar. Procure alternativas econômicas. Tem pessoas que têm o desejo de empreender apenas para ter o próprio negócio. Só que essas pessoas elas não desenvolveram nenhum projeto específico. Nesse caso, é possível procurar alternativas de negócios que não exigem investimento inicial. E que negócios são esses,? Hã? Bom, empresas que trabalham com marketing multinível é uma boa alternativa. O investimento ele é bem reduzido. Às vezes, bem baixo mesmo e tem várias empresas aí no mercado dá uma pesquisada aí na internet você vai encontrar várias empresas tá a terceira dica é mantenha o seu projeto em paralelo o comum hoje é sair do emprego atual e apostar tudo todo o dinheiro da rescisão no novo negócio né mas não faça isso é muito arriscado viu porque até você começar a ter lucros para se manter e manter o negócio, vai pelo menos seis meses. Mas eu, Josi, diria que de seis meses a um ano, tá? Para você de fato começar a se estabilizar. A não ser que você seja um auto-executivo, pegou uma bolada de acerto, né? Aí sim, você pode arriscar em sair do trabalho para unicamente empreender. Mas ainda assim, você precisa tomar cuidado e reservar o capital de giro para se manter por pelo menos seis meses. Agindo assim, o seu risco é bem menor nas duas opções. Caso dê errado, na primeira você ainda tem o seu emprego paralelo e na segunda, se em seis meses não deu certo, você tem tempo de mudar as estratégias sem quebrar o seu negócio. A quarta dica, gente, é uma das dicas que eu, Josi, acho mais importante, que é a preparação para empreender. Dependendo do modelo de negócio que você tem interesse, você pode precisar de um investimento mínimo ou ainda vai ter que se ausentar do seu emprego atual para se dedicar ao seu novo projeto. Mas, e durante esse período? Como vai fazer para pagar as tuas despesas pessoais e da sua empresa? Hum? Por isso que é muito importante você se preparar antes e a melhor forma de fazer isso é guardar uma reserva de dinheiro para você não ficar desamparado no período em que o negócio ainda não for rentável. Então gente, o conselho que eu dou é esse. Se prepare antes de qualquer coisa, empreender não é brincadeira e a frustração de ter que fechar um negócio marca, viu? Marca bastante. A quinta dica ela é sobre parcerias. É importante você buscar parcerias estratégicas caso não tenha recurso para empreender ou se o recurso está escasso. Você propor sociedade a alguém é uma alternativa comum e bastante utilizada, viu? Geralmente uma pessoa entra com o um recurso e a outra com a ideia ou a execução do projeto. Mas saiba escolher bem os teus sócios ou os parceiros que você pretende inserir no seu negócio, pois os envolvidos no teu projeto, eles devem ter expectativas e objetivos bem alinhados com os teus, tá? Tá? E definir as responsabilidades que cabe a cada um também é fundamental para evitar problemas no futuro. Permutas também é algo a se pensar como parceria, tá? Às vezes o que você precisa é a montagem física do seu negócio, aí pode fazer parceria de permuta com quem trabalha com móveis e isso pode entrar em diversos outros serviços como marketing, finanças desde que agregue valor a quem dá a permuta também tá lembre-se precisa ser bom para os dois tem que ser sempre no formato ganha-ganha já vimos várias dicas falamos sobre encontrar investidores falamos sobre você empreender com produtos de terceiros exploramos a ideia de abrir um negócio em paralelo sem sair do emprego atual exploramos a importância de se preparar para empreender Entendemos um pouco sobre parcerias como start de negócio e agora nós vamos para a sexta dica, que é sobre o plano de ação. Você precisa ter um plano de ação, mas melhor ainda, esse plano ele precisa ser adaptável e flexível, porque quanto mais escassos os recursos de uma empresa, melhor eles devem ser administrados. Certo? Então elabore um bom plano de negócios e faça as adaptações sempre que for necessário. Assim facilita até o crescimento da sua empresa. Nada de engessar as coisas, viu? Chegamos na dica mais legal dos comunicadores de plantão. Trabalhe o seu networking. Você precisa formar uma boa rede de contatos. Mas, melhor que formar, é saber usar essa rede em seu favor. Você sabia que através da sua rede de contatos você pode conseguir encontrar potenciais parceiros, oportunidades de negócio e promover o seu produto usando o bom e o velho boca a boca? Coisa que é fundamental para você que pretende construir uma boa reputação em qualquer negócio Especialmente sem dinheiro. Chegamos na última dica, mas, mas se acalme aí, tá? Que a nossa conversa ainda não acabou. Nessa dica de número 8, é importante que você saiba que pode vender o seu projeto. E isso não deixa de ser empreendedorismo. Muita gente tem a mania de controle, né? É meu, eu que fiz, não dou, não empresto, só eu uso. <risos> Pare com isso, gente. Saiba que se você tem uma ideia inovadora, tá assim, ó, de empresas no mercado querendo comprar essa ideia sua. Claro que você não vai ficar milionária, né, vendendo a sua ideia, porque é somente uma ideia. Precisa ser lapidada, melhorada, colocada na mesa e trabalhada para que vire um negócio. E isso tudo vai muito investimento. Por isso que as ideias são vendidas a preços menores e lá na frente explodem e viram grandes negócios, muitas vezes milionários, mas cada macaco no seu galho, né? Se você não tem dinheiro para concretizar, precisa se contentar em vender e desapegar ou negociar para você ficar no corpo diretivo e receber os lucros, né? Quem sabe viver desses lucros? Muitos negócios inovadores eles surgiram a partir de uma ideia que deu certo e foi vendida para uma grande corporação. E como falei há pouco, você sendo o criador pode negociar e usufruir dos lucros, né? dos royalties e até participando das decisões. Afinal de contas o gênio é você, né? o filho foi teu. Bom gente, vocês viram que começar um negócio sem dinheiro não é impossível, mas vai exigir que você pense fora da caixa, que seja criativa e resiliente, né? Oportunidades existem aos montes, eu falei só de oito delas, mas se você começar a pesquisar vai ver que existe uma infinidade de formatos aí para você empreender ou startar o seu negócio sem investir muito e outra forma que eu não falei mas eu vou dizer aqui como um bônus para você é trabalhar com produtos consignados gente muitas grandes empresas trabalham com isso tem consignado para tudo viu tem para semijoias, tem lingerie produtos de uso adulto cama mesa e banho até equipamentos, sem contar que ainda você tem a opção de ser revendedora ou revendedor por catálogo e não torço o nariz viu, conheço muita gente aí que construiu a vida financeira só na revistinha do Avon, então gente, que acharam desse nosso bate-papo? Depois dessa nossa conversa eu tenho certeza de que não vai ter desculpa, para empreender, porque as possibilidades de empreender com pouco ou quase nada de dinheiro são imensas, basta procurar a melhor alternativa, basta estudar um pouquinho o mercado de parcerias que com certeza você vai encontrar a melhor forma de fazer o seu negócio acontecer, eu tenho certeza disso. Mas cabe a você fazer isso acreditar, se planejar e ir atrás dos teus sonhos. Lembre-se, o sonho é teu. É você que precisa despertar desejo nas pessoas de investir nele, caso você precise de investimento. Não vai cair do céu. Os investidores, parceiros, não virão atrás de você. Eles nem conhecem o teu desejo de empreender. Não entendem como funciona a tua cabeça eles não te conhecem você precisa se fazer conhecer precisa ir atrás bater nas portas montar um plano bem atrativo do seu negócio colocar as vantagens quando investir em você precisa despertar nele o interesse e isso só vai acontecer quando você organizar todas as suas ideias e colocar elas no papel. É assim que funciona a cabeça de um investidor, ele precisa ver números, vantagens e desvantagens para daí ver o potencial de investimento. Não tem outro jeito de fazer viu, o seu negócio acontecer, se você não organizar tudo no papel colocar valores, não somente valores de investimento, mas também o valor que o seu negócio vai trazer como um todo. Quando você fizer isso, colocar no papel todas as fases do seu empreendimento, como ele vai ser, o que vai fazer, quem ele vai atingir, o que ele vai trazer para a sociedade, vai ficar muito mais fácil de outras pessoas nesse caso, os investidores, verem o valor e tomarem a decisão de investir em você. Espero ter te ajudado, tá? Parabéns por você estar aqui novamente comigo, buscando mais conhecimento. Eu tenho certeza de que você vai chegar muito longe. E eu quero ser convidada para tomar aquela champanhe com você, para comemorar o teu sucesso. Um beijo e até a nossa próxima conversa. Tchau!